Olá, eu sou o Celso Dias da Benchmarking, seja bem-vindo a mais um novo vídeo nosso e nesse vídeo eu quero falar com você que deseja ingressar na indústria farmacêutica ou você até mesmo que já participou de um processo seletivo de algum grande laboratório e não conseguiu avançar e talvez não sabe muito bem o porquê e eu quero deixar aqui para você duas dicas matadoras para você se destacar numa entrevista e aumentar consideravelmente suas chances de ingresso mas antes eu quero te fazer um pedido vai aqui embaixo se você ainda não se inscreveu e se inscreva no nosso canal para receber dicas toda semana sobre a indústria farmacêutica dicas para aumentar a performance se você já é um propagandista dicas de liderança se você é um gestor da indústria farmacêutica ou mesmo você que pleiteia o cargo de propagandista aqui é o seu lugar beleza nós somos o canal mais completo sobre a profissão do país, ok? Então tá bom, se inscreva e aperta, não esquece de clicar aí no sininho para você receber as notificações dos nossos novos vídeos e não perder nada, combinado? Beleza, olha só, o que acontece na maioria das vezes no processo seletivo é que o profissional ele chega despreparado para essa entrevista, a gente já falou isso em outros vídeos, mas aqui a gente vai focar em outros aspectos e no momento que o gerente começa a conversar com ele, com Poucas conversas, poucas palavras, é possível perceber que esse profissional mal conhece as rotinas do profissional, mal conhece a, os desafios do setor, da indústria farmacêutica em si e tem a audácia de dizer que sonha em se trabalhar nesse mercado. Cara, como é que você pode dizer que você sonha com algo que você nem conhece? Nenhum gestor vai cair nessa. Então, a primeira dica que eu te dou é que você realmente esteja devidamente preparado e que para que você possa passar segurança para o gestor que deseja que você chegue lá com 90% do caminho andado que você seja capaz de já entregar resultados que você seja capaz de realmente já é, desenvolver um bom trabalho porque você vai receber um treinamento que tem a ver com o produto a filosofia da empresa a cultura da empresa mas não espere que o gestor vai te pegar na mão e te conduzir durante todo o processo, porque ninguém na indústria farmacêutica tem esse tempo hábil. Então, quanto mais pronto você chegar na entrevista, mais chances você vai ter de realmente ficar com aquela vaga para você. Beleza? O segundo ponto é que você precisa ser autêntico na entrevista. Você precisa se conhecer. Uma coisa que irrita sobremaneira qualquer gestor, qualquer gerente, ele percebe isso nos primeiros segundos de entrevista, é aquele profissional que está preparado para a entrevista. Está cheio de respostas prontas, é, cheio de clichê, de jargões. Ah, eu quero ficar no seu lugar. Ah, eu estou pronto para qualquer coisa. É, pode confiar em mim. Cara, você não faz ideia de quantas vezes o gestor ele escuta essas baboseiras. Vai me perdoar se você falou isso mas eu tenho certeza que você vai receber isso bem porque eu estou te ajudando para evitar que você faça isso novamente, tá bom? Então seja autêntico, se conheça. Tem pessoas que têm dificuldades de falar dos seus sucessos, dos seus insucessos, dos seus tropeços. Olha só, ninguém é perfeito. Todo mundo passa por um processo de desenvolvimento. Então não tem problema você expor aquilo que hoje, eu vou te pedir aqui uma licença, né? que eu estou aqui na nossa chácara de fim de semana, então o meu filho está ali brincando na piscina lá embaixo, talvez você esteja escutando aí um som, uma gritaria, uma leve gritaria, e yeah, é meu filho que está brincando, tá bom? Muito bem, vamos retomar. Então, o que você precisa ter consciência é de que o gestor, ele quer te enxergar de verdade, quem você é. E você sendo uma pessoa, como outra qualquer, você é feito de oportunidades de melhoria e de fortalezas. Então, se conheça. Quais são hoje as suas maiores oportunidades de desenvolvimento? O que você tem feito para evoluir nesse aspecto? Quais são hoje as suas grandes fortalezas? Aquilo, aquelas habilidades que você já tem bem desenvolvidas. Quanto mais você che chegar numa entrevista com a clareza de quem você é, você vai passar segurança para o entrevistador e você vai passar autenticidade. Então... O que você precisa é dessas duas dicas. Com certeza essas dicas vão te ajudar muito a alavancar suas chances de realmente alcançar essa oportunidade. Mas não fica só por aí. Nós da Benchmarking elaboramos um e-book com várias outras dicas como essa. É o e-book, o guia definitivo de como se tornar um propagandista. Tem muita coisa por lá e é gratuito. Então não tem por que você não baixar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, para você cadastrar e poder baixar e leia tudo, pratique cada dica, cada sacada desse guia, que eu tenho certeza que esse objetivo para você vai acontecer mais rápido. Combinado? Gostou? Então curte, comenta se esse conteúdo te enriqueceu, compartilha com aquele amigo que não pode deixar de saber dessa notícia e eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso!